Domingão, cedito aqui no Rio Grande. Né? Parando para o longo de hoje, 1 e 40 aí, preparado pelo Marcos aí do Corrida Perfeita. Aqui Tá os equipamentos prontinho Aqui, aqui. E tem isso também pronto aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso também já está pronto aqui para nós ir correr. Quando nós voltar, vamos ter a casa quentinha. Seguimos aí rumo à corrida perfeita. Antes da largada, chegando aqui bem antes da hora 6h20 Tem que chegar antes Porque Senão dá correria Literalmente Correria antes de depois Então tá aí, galera aquecendo galera... Musiquinha no fundo Aquela clássica fila do banheiro Confusão Galera que tava tá com saudade de, de Movuca. É isso aí, ó quem gosta isso aqui não tem preço, galera. É bom demais. Fala Beto. Primeiro alô aí de manhã, ó. Bom tá, dia! Tá, tá calor pra caramba, tá galera? É só, pra, é só pra impressionar vocês que a gente botou essas roupinhas aí. Aí, Beto, hoje que é 4,40, então. Se Deus quiser 4,40 se tudo correr bem. E, e aí, o meu peixe nem funcionar. E, e a gente dá aquela apertadinha no final. Vou começar a puxar o Beto aqui, ó, pela cordinha e vai baixar de 4,40. Vai dar 4,38, 4,37, 4,30. 35. Sou parceiro. Sou parceiro. Vamos tentar, hein? Beleza. Tentar não custa nada. Valeu, galera. Bora pro aquecimento então, Beto? Bora. Vamos lá. Começando a pegar o sinalzinho do Garmin aqui. A galera já se deslocando pro aquecimento. Galera, a gente não é blogueiro, mas a gente vai fazer o nosso melhor hoje. Vamos tentar gravar e transmitir pra vocês. É a sensação de estar correndo dentro da prova. Depois de tanto tempo, sem competições presenciais. É a galera... Aquele nervosinho clássico no banheiro antes. Já foi no banheiro, Beto? Com certeza. Ó, <risos> 13h40 <risos> oh, já tava acordado, 13h40. Aquele educativozinho para aquecer. E aí, Opa. tá em dias de educativo ou não? Uhum. Bora Beto, isso aí. Aquela trotadinha, aquela... Só sofre Primeira corrida aí, pai e filho junto. Essa daí eu tô tendo prazer de acompanhar aí. A parte costuma ser complicada nas provas, é no começo a gente tentar sair do que a gente chama de caixote, buscar a nossa posição. Aqui a gente já conseguiu uma, uma clareirinha para correr, pra correr no, no ritmo que a gente pretende, mas ainda assim, ó, como vocês podem ver, rola muita galera costurando, o pessoal buscando o seu lugar aí, ó, começa a espaçar e daqui a pouco a gente já tá a brecha aí pra correr no ritmo que a gente tá, enfim. tá aí o Beto e o filhão dele aí. Primeira vez os dois juntos. Tô tendo a honra de acompanhar e levar pra vocês isso daí. Coisa linda. Bom dia. Boa, e aí? Boa prova aí, vai turbando, Aí ó, a gente vai encontrando, vai fazendo amigos. No caso, o Marcos aqui já, já sabia que devia estar tá aí. E mais gente do CV também correndo. E eu tô aqui com a missão de trazer isso pra vocês. Bora lá! Aí, água, galera. Sempre pega água. A gente começou faz 12 minutos, pega água igual. Sempre pega água. Eu não tô pegando porque, né, obviamente, tô filmando, então não vai dar. Mas na próxima eu vou pegar com certeza. Bora! Bora, galera! Aqui a gente já encontrou o nosso espacinho. mais bonito do Brasil. Dizem que é o estádio mais bonito do Brasil. Não estou muito de acordo, mas tudo bem. Vamos, enter! Para fins de amizade a gente se esquerda. Mas o do Grêmio é muito bom, gente. A Se a gente quer fazer a 4.40, h não tem porque correr 4.30 agora no começo, beleza? Vamos lá. Isso aí tudo lá no final vai fazer a diferença. Pra gente buscar o progressivo que a gente quer ali naqueles últimos 5 km, beleza? Bom, bateu, vamos debater. É um 9, né? E aí, será que a gente pega o nosso acerto só hoje? Ou nós vamos chegar antes? Vamos chegar antes? Porque a gente é muito rápido. Bora, galera. O preço previsto aqui é 4,40. A gente já deu uma segurada na onda agora nos próximos, aliás, nos últimos dois quilômetros. Porque aquele comecinho de prova, ele sempre engana muito. A gente sai num ritmo muito baixo, pela muvuca, né? A gente acaba olhando o relógio, acaba se assustando um pouco, acaba achando que vai prejudicar a média. Mas é bobagem. Logo, logo a gente encontra o nosso, o nosso ritmo, ajusta, como a gente já fez. Está agora aqui com quase 4km e a gente já está abaixo do último previsto. Bora! É o pelotão do CP, segura os grizzlies, segura! Isso aí! Tá lá, grizzlies, estamos bem demais, controlando sempre a postura para economizar energia, correr eficiente, prestando atenção na cadência. já sabe que a curva é pra esquerda, a gente vai se colocando pra esquerda. O problema é que a água tá ali, ó. E agora? Agora já era, Agora já era. Próximo, ah, próximo. Dois, Tu consegui dois. Salve-se quem puder, galera. Todos pela água. Eu estou aqui? Aham, eu. Aceito um pouquinho. foi aqui ó, sobrou um aí ó, aqui ó, aqui, vai, Esse? de boa, aí ó, Beleza? puxou, aí, vamos fazer um amigo aqui na corrida ó, tá vindo junto com a gente cara, eu tô, velho. bora lá, 4 h vai sair aqui hoje, sabendo, pra, pra menos, pra menos, pra... vamos no vai, vamos finalzinho a gente vai dar aquela apertadinha, se tudo der certo. <risos> saber se o atleta tá bem, é esse aqui, ó. E aí Beto, tá tudo bem? Tudo certo. Aí ó, tá conversando, tá tudo certo, pronto, tá feito o cheque. O Betão só evoluiu, cara, desde que a gente começou, foi bastante bastante focado aí já, era nosso aluno antes no, no essencial, depois ele deu essa, upgrade. esse upgrade aí para o personal. Famosa a rótula das cuias aí, galera. Ó, marrom, hein? Símbolo do Rio Grande do Sul. Provinha sem vento, 7 graus, <risos> sol. É bom demais. dentro e fora das quadras. Aqui tá o pessoal CP. Dá um alô aí pra câmera, galera, pode ser ah, que vocês estão vivos, ó boa. Estamos, estamos vivos, hein. E lá fora tá a Dani. Olha ali. <risos> Dando aquele suporte pra galera, tirando fotinho. Que lugar, hein. Olha de fundo. Hein? Equipe inteira, dentro e fora, galera. De fundo, hein. Aí, ó. Beto, coloradíssimo. É, melhor pra... é porque passa <risos> no Beira Rio, né, <risos> Nossa, <postar>. É <risos> tá <rindo> o caminho do gol, um seguidor aqui que se juntou com a gente. Como é que é o teu nome Desculpa. Fala, moçada, o William. que o William já era fã do CP e acho que agora ele vai virar aluno, que... né ainda não né? Encontrou os caras aqui no passinho. Isso aí, galera. Amizade através do esporte. Muito importante. Momento entrevista dentro do pelotão. O amigo do Beto aí, ó. Também de Guaporé. Correndo olá, junto olá. com a gente. Como é que é o teu nome? Paulo. Paulo, Paulo lá de Guaporé. Tá acompanhando aí o Beto. Então todo mundo junto, todo mundo na mesma pegada, mesmo objetivo, cabral, acabar a provinha bem. 2019 eu corri pela assessoria do Fabiano Tá Aí ó, cara, então já, já tem a experiência na meia. Mas acompanha aí. a corrida perfeita. E é, é seguidor e diz que vai virar aluno hein Verdade, tá, isso aí tá, não. Bora. tá assim caminhando com esse lado aí. Bora. Estamos na metade da prova, galera. Agora tem um balãozinho lá no fundo. E a gente vai voltar pra cá, ó. onde muitos, nesse momento aqui, vão se consagrar maratonistas. E nós, um pouquinho antes. Meia maratona. Bora! Corredor, a galera rimando. Frio pegando aqui em Porto Alegre. Bora! E a galera, tá aí? Aí, João Pedro. Foi. Tava sobrando um pouquinho. Foi lá. Vou finalizar a prova dele. No ritmo dele. Eu e o Beto, a gente seguimos firme no plano aqui. Tá dando tudo certo. É hoje, Beto. É hoje Oi. o dia do RP. Ainda falando, hein? <risos> tá conversando, tamo de boa. Já acabou a subidinha. Que nem era uma mas já acabou. Agora a gente desce. Importante na descida. Ajustar a técnica também, aproveitar para pegar um embalinho. Isso faz parte da estratégia da prova. Já estamos aqui, quase quilômetro 17, indo para a final da prova. E olha que coisa linda, o mesmo grupo de antes. João Pedro, filho do Beto, puxou, foi embora. Isso aí, era o ritmo dele, estava vivo. Já perdemos ele de vista aqui, mas... 26 da Nina. É, sangue novo. Ajuda. Tá aqui o nosso grupo. Segue na mesma pegada. Pessoal aí se, se motivando. Olhando pros companheiros. É muito importante. Tartaruga. gato. Tá os buracos na estrada também. Isso aqui é um esporte individual. Com um espírito de equipe muito grande, galera. Quem sai junto, chega junto. Bora lá. Aqui é o último momento da corrida, é onde o atleta tem que começar a lembrar de tudo que ele fez para chegar até aqui. Começando o treino de hoje, 1h20 de corrida, 9h20 da noite, 8 graus aqui em Goporé. Você correr 19km, um sábado, 9h30 da noite depois de ter cortado o cabelo todo o dia chegando do trabalho saindo de casa aqui 5 graus 10, 15 para as 9 da noite hoje é barbada um treinozinho regenerativo de 50 minutos e nosso treino continua 40 minutos passando aqui pelo meu local de trabalho avenida poré 4 graus, e é isso aí, tem que se preparar para atingir seus objetivos, e o meu está chegando, bater meu recorde pessoal na próxima meia maratona. O um dia aqui no Rio Grande não está dos melhores, 5 da tarde, temos que fazer aquele longo, aqui não parou de chover. Sempre rumo à corrida perfeita. Trocou a base. Oi, Gilberto. Isso aí, garoto. Bem equilibrado. Até o padestão. Cuidado para não ficar dançando muito esse joelho da base, tá bom? Isso. bora Sandra. Volta para cá, volta pro trem. Não precisa tá ficar com vergonha, não, garoto. Falta menos de 10 minutos. A gente precisa começar a fazer esse tipo de matemática no final inclusive para se animar. Se a gente tá correndo um pace menor do que 5, então obviamente a gente vai demorar menos de 10 minutos. E 10 minutos não é nada, galera. 10 minutos a linha de chegada tá ali. Tá ou não tá aberto? Olha tá, aí, tá ó. O cara bem. tá rindo. Não, tá chegando pra câmera, Sim. tá todo mundo vivo aí, ó. Tá uh. Vamos lá! Vamo, bora. bora que já acabou! Vê. Vê. Obrigado, meu Deus! Boa! Estamos vivos! Quantos anos, Beto? 54 Ele quase ia dizer 20, viu? Mas aí, ó, o corpo dele que ainda tá... 5'5 Aí, ó É, o ano do 5'5 E aí, galera? Continua achando que dá pra sonhar com o Sub 2? Vocês aí que são mais novos do que o Beto Muita gente é mais nova que o Beto o Beto tá aí, ó, 55 Sobrando, sobra É bom, não é? Ótimo. Esse tal de treino aí, esse tal... Essa ah, tal de continuidade aí, funciona não funciona? Funciona aí. Funciona. Indicativo, intervalado. Aí ó. Longo. Fortalecimento. Fechando a meia pra 4h38. Um uma corrida perfeita aí, galera. Tamo junto! Galera, falta mil metrinhos. Tiro de mil, já fez ou já não fez, Beto? Sim. Vários. Então, então, isso aqui não é nada pra ele. Bora lá. Faz mil, caminha 400 Mais, Mais mil, é. caminha 400 agora também Exatamente Hoje a gente vai sair Pra comer com as nossas famílias Curtir esse dia bonito aqui em Porto Alegre Curtir a nossa vitória Que hoje foi vitória, galera Aí, ó, 4h38 Face se baixando aí no final da prova Tá bem demais Nosso amigo aqui, ó Acompanhou a gente até o final Acreditou na estratégia, veio junto Deu bom Dali. Chegando 800 metros pra acabar É duas voltinhas na vista Isso é bom lembrar sempre também Quantas vezes a gente já fez esse tipo de coisa Estamos chegando no final Vamos Bater a meta com louvor, galera 10 com estrelinha pro Beto Boa Fico feliz demais, o Beto vai ficar feliz demais também, tenho certeza. Bora, bora pro final. Pra quem tá ali Beto, é a linha de chegada. Uma hora, 37h19, estamos mais do que dentro do planejado. 4h37 galera, a estratégia funcionou fenomenalmente. Até o 15 a 4h40, depois a gente foi aumentando. Aí, galera, no final, meia maratona sub 440. Beto aí com 55 anos. Eu trazendo aqui pra vocês as informações. O colega William também tá aí com a gente. E acabou. Bora, Beto. Aí, bora. A minha profissão agora tinha uma hora em 41 de prova da maratona, hein? Bora e 38, galera. Sim. Não deixa eles roubarem minuto da gente, não. Bora. Bora. Bora. Maratona e maratona. Yeah. Vale. Valeu. Valeu demais, Beto. Valeu, parceiro. Valeu, é E aí, Beto, é possível ou não é? É possível, bem acompanhado, bem treinado, cara. Tamo junto. quem sai junto chega junto, eu e o Beto, a gente manteve a estratégia do início até o final, e deu bom, hein Beto? E é como? 4 e 37 na meia, cara. Parabéns, cara, parabéns. Obrigado. Bom demais, bom, <risos> bom demais.